Beijo pra ela. Mas, Serginho, é... como é que surgiu a lacraia no meio dessa onda toda aí? Qual foi a parada? A lacraia tá desde o começo, compadre. A lacraia é a minha vida, sacou? A lacraia é a minha vida. No começo, todo mundo perguntou... É, é, no começo, é, é, dizia que eu comia a lacraia. Aí, depois, não satisfeito, eles diziam que a lacraia me comia. Entendi. Entendeu? E no Dentaram final... tudo que é coisa. É, e no final eles entenderam que, naquela época... Há 20 anos atrás, duas pessoas de, de opção sexual diferente Poderiam se respeitar e se gostar E, e trabalhar legal. junto né? e, se amar, né? e se amar, né? E se amar E o meu amor pela lacraia vai ser eterno Porque eu não fui em lugar nenhum sozinho né? Eu não consegui nada sozinho, eu não caminhei sozinho. Não, e vocês dois né? juntos era muito legal. É. Era muito legal. N ninguém queria que eu levasse ele. Tu vai levar esse viado escroto. Para. Eu já falei isso várias vezes. Para. Inclusive, quando a era viva, ela falava isso. Ele falava, pô, Sérgio, tu vai levar esse viado escroto. ele dizia, Eu vou. Eu vou porque ele é meu amigo. e Quando, ela, quando a gente não, não, não era famoso, eu era DJ da equipe Studio Mix. Do DJ alemão. Uhum. Me ajudou também pra caramba o DJ alemão. Aí a Lacraia, lá nos bailes do Jacarezinho, do Manguinho. Lá do, lá do Jacaré é, também a Lacraia. É, era a Volpe Jones na época. É, ela trabalhava numa sauna gay. <risos> Aí é, é, era a Volpe Jones, né? Volpe Jones? Volpe Jones, é. Aí, pô. Eu, eu Eu já tava, já tava tocando só o só Pô, precisamos ir pro Jacaré. Precisamos, caralho, meu. Rapaz, era mole não. Aí. É, eu, eu tocando como DJ aí eu comecei a botar ela pra dançar e tudo mais aí o Roberto me veio com a proposta de 300 reais, eu falei Marquinho, é, vamos Marquinho e a gente divide o dinheiro, pô, 300 conto era dinheiro pra caramba, né Aí ele ia e eu falei, pô, mas tem que botar um nome você melhorzinho. Aí botar, eu chamava ela de Margarete Robocop, né? Margarete <risos> Robocop <risos> é maravilhoso. É, pô, porque ela dançava <risos> toda, toda <risos> esquisitona, né? <risos> Margarete é Robocop. Né? Magrelinha. É, magrelinha. Nossa, e ela cara. era mais magrinha ainda. Caralho, quando novinha, mano. caramba, ela era, pô, pele e osso. Aí eu fiz até um, um, uma música pra... Pra ela falar, Marquinho, ó, eu só tenho uma música, então vou meter outra aqui, que é pra você... Marquinho era é o no nome, nome, nome, é, nome da Lacraia. Da Lacraia, às vezes até no palco eu chamava ele de Marquinho, não, sabia, não conseguia. Cara, tá é, também não sabia. Às vezes eu eu nem eu até no palco mesmo, em vez de chamar de Lacraia, eu chamava de Marquinho. de Marquinho. Aí vamos, vamos fazer, um, <risos> vou fazer uma música aí, aí. você botou o quê? Como é que é? Robocop o quê? Margarete Robocop. Margarete Robocop, tá. É, aí eu falei, pô Marquinho, tem que fazer uma música. Aí fui embora pra casa, aí... não na sexta o Roberto não chamou a gente, chamou a gente num domingo. Aí eu, eu já tinha feito a música, mas não falei nada. Aí quando chegou na hora eu falei, ó oh, Marquinho, quando, quando eu falar, aí você vai dizer, eu te dou um dinheiro, você come meu rabo. Eu te dou um dinheiro. <risos> aí mano, aí... aí eu, eu fiz. <risos> Quando a cegonha trouxe, ele era bonitinho Chupeta na boca, feição de garotinho O tempo foi passando e o garoto crescidinho Com seu jeito diferente, logo deu seu recadinho dança dan dança dança dança dança do viado aí o mar que entrava eu te dou um dinheiro, come o dinheiro se te... aí começou a gostar de tromba de mangueira escurinho passava batom na boca e o cabelo pintadinho garoto educado delicado e bonitinho só andava rebolando com traseiro empinadinho dança dan, dança, dan, dança dança dança dança do viado aí eu te dou um dinheiro, o dinheiro tu come meu rabo aí conversar a jogar lata na gente, compadre. Imagina, é. Imagina. Aí, porra, era uma chuva de lata, pá, pá, <risos> pá, pá, pá, pá, pá, Aí, tinha um, tinha um... Nós fomos pra um lugar, eu acho que em Nova Iguaçu. Porra, de, de, de, ali não foi nem chuva de lata, foi uma tempestade Caralho. de latinha que jogaram na gente. E tinha os caras lá, os caras meio cheios de mar mesmo, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou sair, vou, vou brigar com os caras, tem uma porrada de cara, não, dá, não, não, não ia dá, brigar. É. Aí eu falei, ô, amigo, Ó, não taca latinha não, porque o cu é do cara e ele faz o que quiser. Tá com inveja? Dá o cu também. <risos> Aí a galera, é. já a galera. Aí todo mundo começou, o pessoal gritou, falei, pô, vou brigar, ganhei, vou ganhar ganhei. eles assim. É. Aí os caras gritavam e mandavam soltar a de novo, vai, vai, dança, dança. Aí o pessoal passou a tacar latinha na gente. De brincadeira mesmo. Quando não tacava, sim, sim. a gente pedia, por favor, taca a latinha aí, porque a gente tá força, sentindo falta. Pra... É. Porque fazia parte do negócio. É, mas ninguém nunca quis machucar a gente. Nunca. Eu fiz um show em Belém do Pará, que eu tomei uma latinha no nariz aqui. Pô, o, o, quando fez o beijo. Quando fazia o beijo. Lembra. 50 reais pra Mara... beijar Maravilha, a lacraia, né? Você dava 50 quanto? 50. E tinha um montão que não queria. Era só pela emoção de beijar. É, entendi, né? entendi. Vou contar da dona que deu porrada no marido dela porque ele beijou a lacraia. Ah, é? Aí eu, eu, eu, eu recebi a, a latada aqui... Aí os caras, não para, eu, para não, compadre, solta a batida aí, só para quando eu mandar essa porra. E o sangue descendo, né, o cara Nossa. me deu uma toalha, eu botei aqui, falei, ó, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Todo mundo achou que eu ia ficar puto e tudo mais, uhum. agora eu vou cantar até meio dia, vocês estão fodidos, vamos embora, E aí, pô, mandei bala, entendeu? pô show legal. No, pô, no final fez fila, as pessoas saberem se eu tinha me machucado, e o cara, eu não deixei botar o cara pra fora, não. Que o cara, quando ele me acertou com a latinha, ele fez, caraca, ele fez ele assim. percebeu que fez merda. Eu falei, né? pô, compadre, ele não, ele não, não, não, não fez... De... Deixa ele aí, compadre. Tirar ele, a gente não canta. Deixa ele. Aí, é, o, o show continuou rolando, né? Continuou rolando. E a gente venceu uma parte do preconceito com alegria. Perfeito. Mas, isso, Mas um é alegria. o caminho. É o é seu caminho. caminho. A gente não agrediu ninguém. Cara, o humor eu, eu falei, é. depende do jeito que você fala. É. Com alegria, puta, é maravilhoso. Pô, a, a lacraia... A lacraia foi um leque, um leque de, de, de oportunidade de interagir com o público muito grande. Eu conheci a lacraia, vou voltar a falar do latino aqui. Eu conheci a lacraia, o latino foi, comp... ele concorreu a um samba no Salgueiro. Samba O latino. O latino. O Roberto. É, o Roberto, ele fez lá com, com, com o pai do Jefferson. Ele o ele É. Era Tim. O Robertinho. É, então, lá, lá, lá na, na, na, sim, sim, na sim. rua a gente chamava ele de Tim. Então o Tim, ele fez um samba no salgueiro, ele botou um ônibus. Aí, meu amigo, veio uns 50 veados. Não sei de onde saiu tanto veado aquele dia. Aí eu falei, é, é, veado. Veado é o bicho que corre no é, mato. Campero, vai... veado, é, campeiro. Veado, campeiro. Campeiro, né? Pô, aí veio pra caramba, aí nós fomos fazendo maior bagunça, eu, a rapaziada lá, o Peixe, o Dineizinho, a galera lá da rua, né, a gente mandando no, no samba, e os viados pá no ônibus sambando, a gente batendo, né, viado? E vão ficar com eles. Quando nós chegamos na quadra do Salgueiro, os viados todos sambando assim, meu amigo, juntou um monte de mulher junto dos viados. Falei, o quê? Perfeito. Aí, vamos ficar aqui, compadre. Perfeito. Aí veio, tinha uma rapaziada lá, estranha, os caras é, pode tirar esse enviado aqui que não sei o que. Meu amigo, quase que a porrada ia dar um porradeiro danado. Que a gente foi e comprou o barulho. dele. ó amigo. Ô, os caras estão fazendo alguma coisa com vocês aí? Se divertindo. Aí? Pô, é, é, os caras estão se divertindo numa boa tem aí. Nada demais. Aí nós tampamos. Aí as meninas, pô, isso mesmo. Pá, pá, pá. Aí cada um já se armou com, com a cabrochinha, né? Falou, o quê? Agora nós somos amigos de viado. Vamos embora, tamo junto <risos> com ele. E nasceu uma irmandade, um amor muito grande. Hoje eu faço passeata gay. É, é, é, é, A rapaziada LGBT, STH, é, é, tem um é. montão de letra. Aí eles me abraçam, eles me beijam. Eu passo num montão de lugar e to toda a cidade que eu vou, os caras vêm me abraçar, me beijar. Mas entendeu? eu falo, eu fiz duas coisas. Cara, eu fiz uma vez isso no começo. Dizem que hoje eu não sei como é que tá. Mas eu, quando eu fiz a parada gay aqui na Paulista, foi um dos negócios mais legais que eu fiz. É muito legal. Eu era divertido, é. música boa, o pessoal é. sabe, divertido, alegre. Ninguém mexia com você, ninguém zoava. Era meu... Foi muito legal fazer a parada gay, eu adorei, é. cara. Eu sou padrinho da ONG Agamin, lá de Mesquita. É uma ONG que presta... É... Como é que fala? Presta essas coisas aí. Ajuda. Hã, assistência. Assistência, isso, a palavra é assistência, desculpa. Presta assistência à, à comunidade LGBT do meu amigo Neno Ferreira. Então eu sou padrinho da passeata lá, eu faço sempre a passeata de Mesquita, passeata de Nova Iguaçu. Eu não cobro nada, compadre. Eu vou no amor, legal, porque gente, lá legal. o pagamento que eu recebo é amor. É isso aí. Entendeu? E eles são respeitosos pra caramba. E são, a Lacraia, são, isso é ó, um, um, a uma das, das coisas fundamental, o Marquinho não era abusado. Não era. Respeitava o Marquinho era um cara todo mundo. É, respeitava. Ele sabia do, do, do, que o espaço dele terminava onde combinava. Razão. Porque, pô, tinha enviado que já vinha dando bote, vinha <risos> palpando. Aí. Dando bote ou é. melhor. Não. Já vinha já patolando. É, vinha. Dá, é é pato... Aí, dá uma patolada. Então, aí, ô, ô, ô bola, o Carioca. Ele <risos> tá ligado, é O Carioca que entende o diário. <ali. risos> eu, depois eu, eu vou fazer uma entrevista com ele. O cara, <risos> eu que vou entrevistar o Carioca. <risos> que ela vinha na revista, né? É, é. Vinha naquela geral. Qual, Mas qual, qual. Tem, tem razão aí, tinha um, caralho, cara. Puta entendeu? o Marquinho puta não era assim, respeitadora. É. É. Não, o Marquinho... Vamos chamar de lacraia. lacraia é... Impressionante a minha Respeitava, mulher amava, também, nunca era. veio com graça muito bonitinho ninguém, agora e... tinha, tinha merda na cabeça compadre, que ele fazia cada uma no palco Aí uma, ah, ve uma vez aqui no Nação Tantã ele entrou, fez aquele beijo aí depois eu ficava zoando no show né? Que a, nós somos o primeiro artista de funk a ter mais de uma hora de show só com música nossa aí a gente tá cantando lá, eu tô cantando e tô vendo uma gritaria eu falei, pô, o que que Porra, eu falei é de que engraçado é. que tá todo mundo rindo e eu não tô achando graça de nada eu olho pro lado o Marquinhos tava de joelho, compadre, abaixando o, o pé de do maluco. O maluco pediu pra ele fazer um gargamel, ele não ia fazer <risos> na frente todo. Ai, eu dei uma microfonada nele legal. Ô, oh, Marquinhos, que é esse tá maluco, compadre? Ele tinha um, um, umas coisas assim. Aí, o Marquinhos era uma criança. Era uma criança assim controlar é muito aí carioca muito o eu vou pedir desculpa aí o pessoal aí que tá vendo aí é gargamelzinho o, o termo técnico é gargamel é é gargamel é, tem aquele gargamel que é daquele bagulhinho é, azul dos e dos irmãos é, é dos irmãos e o gargamelzinho é ele é só no é. aí carioca bagulho doido